tem tantas mães nesse mundo que após dar a luz acabam largando seus filhos ou em orfanato ou em abrigo, ou deixam eles num canto e vão ver suas vidas e você não me abandonar. Estou muito, muito feliz com você por perto casa, da família, o amor. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É só pra saber que algum lugar será por ti. Estamos fazendo uma barra juntos, hein? Tô junto, com, tô junto contigo e não larga. Te amo, mãe. Meus dias não teriam sentido sem a sua coordenação. Obrigado pelos seus ensinamentos, pelos seus conselhos. Maria, minha mãe, Maria, queria ter de amor. Superação. É isso que a gente tem de bom. E entre esse, esses laços familiares, a única coisa que eu quero te falar é que eu te amo muito. Que você continue sendo minha mãe Que você continue fazendo comida boa para mim Que você continue cuidando da minha saúde Do meu alimento Também quero continuar ajudando você Além de ser mãe, uma grande vó E ela é uma mulher, uma esposa maravilhosa A minha mãe é muito especial para mim é meu céu, meu chão, meu ar, é tudo pra mim. O que importa é o amor que eu sinto por você. Que ninguém é perfeito, mas quem precisa de alguma pessoa perfeita. Só sei que eu, que eu, eu tenho uma mãe, uma mãe real. Porque foi Deus, o menino de Jesus Cristo e te enviou para mim. Eu te amo, feliz dia das mães. Eu te amo, mãe. Um beijo. Você é minha melhor presente, mãe, que tudo que eu já tenho. Feliz dia das mães, como grande, meu amor, por você. Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembala parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir